Léo, eu tô, tô achando que é tiro mesmo, hein? Eu também hein? Acho que é tiro. Extremamente polêmico. Vamos embora daqui. Chovendo. Chuva, chuva. É sério, estão mandando nós embora daqui. É, Esse lugar não é bom. Hum, sei que lugar é. horrível. Olha na perna. No vídeo anterior mostrando a nossa viagem saindo de Orlando, na Flórida, até a nossa chegada em Savannah, na Geórgia, eu avisei que eu ia deixar um lugar que nós visitamos de fora porque ele merecia um vídeo próprio e é esse lugar que eu vou mostrar agora ele se chama Forte Yellow Bluff mas ele não é um forte não tem uma construção ali ele é um acampamento preservado da época da guerra civil dos Estados Unidos o Leo achou um forte que não precisa nós desviar muito aqui e como nós adoramos história e aí o Leo vai contar a história do Forte que, que tá lo... falando que é uma rua sem saída que, Pois é, Claudio que, ah. um que aleatório é um... Como é que, um que outro, o Teu não. tá mostrando aqui? O que... Não, que tá falando que é uma rua sem saída Tem alguma coisa pra ler, será que? É, aqui, aqui, aqui Aqui é a estátua polêmica, provavelmente É, é o quê? Estátua? Tem uma estátua? Não, aqui é memora... Memorial Memória Polêmico? Desconfederada. Curou oh, a ilhas? Eles... É. Óbvio, né? Eles consideram. Mas não. Não, é que já tinha um. Existiam... Oh, polêmica, polêmica. O Léo vai explicar a história. Bem polêmica. Ah, tá, vamos sair agora. Oh, um tiro? É? Ah, não sei, acho que não. Então tá, dedicado à memória dos soldados confederados que defenderam Jacksonville de 1861 a 1865. Conta o que quer, é, que são os confederados para começar, Léo Na Guerra Civil dos Estados Unidos, os Estados Unidos se dividiram em dois: os confederados e os Estados Unidos. Os confederados eles queriam manter os escravos e a Flórida estava do lado dos confederados. Então, eles construíram esse forte aqui para proteger a cidade de Jacksonville contra uh, os Estados Unidos E esse forte aqui foi ocupado uh, uh, pelos Confederados e pela uh, pelos Estados Unidos E ele trocou durante a guerra quatro vezes de mão Então, era Confederados, Estados Unidos, Confederados e Estados Unidos E eles construíram isso daqui como memória para os Confederados Extremamente polêmico e foi construída pela United Daughters of the Confederation. Extremamente uh, polêmico também. Isso daqui era mulheres que queriam preservar a memória dos confederados e eles construíram estátuas de comemoração dos confederados. Pois é, Léo, eu tô, tô achando que é tiro mesmo, hein? Eu também acho que é tiro. Tô achando que é tiro isso aqui, hein? Ainda mais aqui. Né? Ainda mais aqui, né? Ah, um canhão. É um canhão hoje. Foi construído em. Ah não, esse aqui não fala. 1800... É, 1862 acho que foi construído esse forte. 1861. Ah tá, o forte construído. Aqui outro canhão. E eu usei um site que chama Wikimapia, é extremamente bom. Pra e, encontrar esses é... lugares assim. Pra... Nos Estados Unidos não é tão bom porque os Estados Unidos é novo. Então, sei lá, por exemplo, para a Itália ou para esses países mais velhos, assim na Europa, tem cada milímetro quadrado tem uma coisa histórica para ver. Pois é, nós imaginávamos paredes aqui. É, tem canhão. Tem canhão aqui, ó. Tem canhão lá, tem canhão aqui, canhão lá na frente. Aqui tem cinco. É. Ah, e daí aqui tu pode fazer assim uma um piquenique aqui no negócio dos Confederados. É proibido tirar coisas Aqui se tiver coisa histórica, não dá pra tirar. Óbvio! <risos> tá, e daí não tem paredes aqui? Deixa eu ver a história deles. Vamos descobrindo aos poucos. Ah, Yellow Buff was not a fort at all, but instead an armory and fortified camp. Tá, Ou seja, e... não era um forte, era um campo. Ah, ah, um, um espaço simplesmente. Para é, pra camp... proteger Jacksonville dos. Um, sim, dos barcos dos Estados Unidos e tal, pra proteger. Uh, ou seja, não é um forte não, mas é. resumindo resumindo tudo isso isso aqui era um lugar, ai meu Deus eu acho que eu peguei uma ortiga desgraça, ah, um tu também? De não, tu eu um vou monte... mostrar ali eu... ai eu passei e me doeu resumindo então é, é... ai meu Deus, é sério queimou minha queimou perna essa planta aí dos infernos, é, estão mandando elas embora aqui ó essa planta aqui, ó. isso aqui queimou minha perna. Sério? Sim, tá doendo. Eu tenho um repelente, tá bom? Vixe. Pega, tá trancado o carro? Ah, Ou seja, isso aqui foi. É sério, tá me doendo. Não passou o Tá me doendo muito. Não passar o fogel? Tira uma foto da planta para eu o É, vou. Ah, para defender a escravidão. Esse lugar aqui. Foi criado aqui para defender a escravidão. É sério, estou sendo atacada por bichos. Não caminha mais, tem um monte de outras coisas iguais a essas por aí. Não, vamos embora daqui. Oh. Um lugar maldito. Como querem? Um lugar amaldiçoado. Não, não se é uh. Será que foi bicho? Ou foi essa planta? Tá aqui, tô, tô, tô, não, né? Olha ali, ó, olha esses bichos. Tô esses tô... bichos pretos aí. É, tá hum, cheio de bichos. Mas uns, uns mosquitão preto grudam assim. Vamos embora, vamos embora. Chuva, chuva. É sério, estão mandando nós embora daqui. Esse lugar não é bom. E olha, ai, ai, os bichos engolindo. Nossa. Que ingrato, Isabela. A energia oh, ruim, é péssima. Tô a melhorar, é, a dor. Bela sente dor. Oh, tem uns bichos aqui dentro do carro. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Oh, oh. Tá cheio de mosquito. A Bela sente.. tá, tá com dor de cabeça. Que um ah, né? lugar horrível. Tá de história, horrível, né? Tá assim de. Oh, Deus Ai Deus Tá, então o Silvio teve muito problema de racismo até a década de 60. E o Sul, como eu já disse, na né, ele que a independência dos Estados Unidos e lutou para manter a escravidão. Então esse lugar onde a gente foi era um forte, que era dos Confederados, que era o país que ele queria manter a escravidão nos Estados Unidos. E eles construíam esse forte para proteger a cidade de Jacksonville contra os americanos que estavam querendo um, tirar a escravidão. Então eu acho que essa, essa viagem nós vamos ver bastante disso, sabe? sei, ou o reflexo disso. Nós estamos indo meio assim a cega, sabe? Pra ir descobrindo pelo caminho. Olha a perna. Não pareceu que era pra nós sair correndo daquele lugar. Olha só a minha perna. E aí começou a chover, começou a desabar o céu e foi só enquanto nós estávamos lá. Nós estamos a... 5 minutos, tá completamente seco, não choveu, não tá chovendo. Não é doido isso, foi muito doido. Foi, parecia assim, ó, saiam daqui, correndo, saiam. Eu acho que eu não consegui mostrar os mosquitos porque eu tava me passando o, o repelente na hora, mas assim, eles grudaram vários na minha perna. E, e era, não é um mosquito como nós. Vimos os que estamos acostumados com um negócio grande preto, né? Ah, Eu nunca vi aquilo Estou mal vendo a tá top. tinha um caminho na floresta que a gente nem viu É, o léo estava dizendo que era mais bonito ali Que tinha um caminho na floresta, mas... É, né, fomos expulsos do lugar Não deu tempo de ver Eu vou levar o fato de que aquele lugar não quer a gente ir lá como um elogio não quero ir lá mesmo. É. As ruas ao redor desse lugar eram relacionadas à Alemanha. Tinha um que era New Berlin, Nossa. tinha outro que era. O Não sei o que, que era. E, é. Nossa! Meu Deus! Era contra a Alemanha, mas assim fica. A gente fica pensando no. Na é. relação com nós íamos, né? nós estava falando, aliás, vimos. que Auschwitz deve ser outro lugar que nós gostaríamos de conhecer mas que deve ser um lugar com uma energia péssima eu imagino que seja um lugar com a pior energia do mundo Sim Mas olha, estava chovendo quando a gente foi lá e agora aconteceu Pois é ah. Onde foi filmado o Forrest Gump Onde ele ficava sentado E a minha história no!